Bom dia, querido Ser de Luz! Gratidão por estar aqui novamente. Hoje é o nosso quinto dia do ciclo de meditações de 21 dias, conectando com a Mãe Maria. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta. Acalme a sua mente e vá relaxando todo o seu corpo, enquanto respira profundamente e recebe as bênçãos de Mãe Maria. Querido ser de luz, se abra a partir do seu coração para se conectar à Mãe de todos, à Mãe Maria. Lembre-se sempre que Mãe Maria está sempre pronta a te ajudar, em qualquer momento, em qualquer lugar. Basta que peça a ela para que interceda por você. Perceba que Mãe Maria está à sua frente, de braços abertos. Se abra para receber o seu abraço fraterno. Se deixe embalar nesse abraço e deixe ir tudo que já não te serve mais. Se entregue e sinta o amor incondicional que ela tem por você. Sinta em seu coração a imensa paz com que ela te envolve. Mãe Maria, sinônimo de doçura, de candura e gentileza, um ser compassivo. Perceba quanta amorosidade ela vibra por você, um amor singelo. Veja quanta ternura e carinho há em seu doce olhar. Envolva-se em sua luz, tão brilhante, que chega a ofuscar a sua vista. Você se sente amparada, apoiada e protegida. Você é luz. Você é um ser divino. Você é Deus em ação. Você se sente abençoada e pronta para viver mais um dia. De alegria, de paz e harmonia. Namastê.